E se Deus, mano, se Deus quiser, eu fico nesse por um bom tempo, porque esse apartamento aqui é muito bom. Gosto muito desse apartamento que eu tô. Velho, esse apartamento que eu tô é abençoado pra caralho, eu não sei... Holy cow! Agora eu entendi. Esse apartamento, ele é abençoado que eu tô... Eu tô indo aqui, faz quase um ano, eu não recebi nenhuma reclamação de barulho, até hoje. Teve rolê que, tipo, o pessoal veio aqui em casa e a gente ficou cantando karaokê até as 5 da manhã, gritando Linkin Park, e ninguém esboçou uma reação, velho. É simplesmente o apartamento mais abençoado que eu já vivi. Sim, eu comprei um prédio inteiro. <coughs> Clássico Nossa, não, isso foi Caralho Caralho o... A pica desse cara Cresceu 2.3 centímetros Nesse vídeo Aham, uhum, ok, ok